Mesmo. Eu tive a oportunidade de trabalhar contigo lá naquele período no Pânico. Eu realizei meu sonho de trabalhar com vocês. É. E sabe qual era uma é. coisa muito louca? Quando tinham as festas que o Pânico cobria, que, pô, galera aloprava. Alô, pra... Cara, aconteceram algumas vezes onde a gente chegava, vocês paravam a gravação. Pra vir falar com a gente. Pra vir trocar é. ideia e falar... Porra, cara, a gente pô, se amarra no trabalho de vocês. É. Isso, é. cara, é uma coisa... É legal, tipo, é legal, a gravação parava. Gente, tipo, porra, eles estavam usando Palmo todo no... mundo. Todo mundo da Globo. Chegava a gente... Galera, só, só um minutinho. Porra, cara, prazer. Porra, isso aí, cara, é uma parada que eu não esqueço. É. Tipo, caralho, porra. É admiração e é respeito legal, mesmo. Eu lembro quando eu te conheci lá em... Eu sei onde eu te conheci. Marizias. Não, conhecemos o salão do automóvel. Salão do automóvel. O salão do automóvel. E eu fiquei assim, caralho, me dá um abraço. É, é. Eu, é muito legal. No isso. salão Fiat. Sim, sim. É, no salão do automóvel, fez... Salão Fiat. Os caras rasgaram a roupa do Carlinhos todo. É. O Carlinhos o mendigo... passou, foi fazer uma zoeira na hora que a gente tava se apresentando, eu acho que foi o Marco, garrou no buraco da camisa do Mendigo, o mendigo foi andando assim, a camisa são inteira na mão do Marco. <risos> Não, foi foda. Eu me lembro até hoje, como se fosse hoje, eu encontrando vocês. Não, a gente ficou lá batendo eu... papo, né? Ficou tomando porra. cerveja no stand da Fiat lá, foi isso? Porra, né? é, e era, assim, porra, é bacana. assistia tanta coisa e falava, caralho, a gente não se encontra, né? É verdade. E você Ai, não tinha ah, botado a cara ainda mesmo naquela época? Sim, eu era você o tava cara comer, mais bastidor. Tava é. Mas, porra, eu já, é. já te admirava já da do, do rádio, da coisa, eu é. falava, esses caras são em Quando eu ia lá no, no, master, é no master Trash com master você trash, lá de, é. de coisa, de jacan cara, eu sujava aquela porra daquela ban... eu lembro cada cara. toda de cagava farinha cagava tudo que delícia poder fazer isso né não o, o pânico tinha uma coisa muito bacana eu peguei o final lá já é, eu tenho noção é. de que já era o fim do, a rapa do tacho entendeu total em Carne todos os dura, sentidos, né? é e mas foi muito divertido nesse sentido assim né porque primeiro trabalhar com carioca era muito legal aí tinha Diego Becker puta figura figuraço, cara figuraço. cara mas que cara engraçado mano é. Conviver com o Diego Becker era muito doce, engraçado. Um né? cara ah, bacana, um cara amigo. chegando gente boa demais. E pateta. Então eu troquei com uma turma ali, né? Em, em cena, com uma galera muito bacana ali naquele momento. Aí depois conheci o Igor Guimarães, Pff, fiz o Master Trash com ele lá. Fez, é. O Rogério. Então, pô, foi muito bacana Morcadão, nesse sentido. É, a troca com a rapaziada ali foi muito bacana. Que legal, cara. Agora, o, o fim, ele tinha ali um, uma coisa já meio... Tava melancólico. Tava né? melancólico. Tava duro. Eu senti assim, igual o time quando tá descompactado, que tu fala é. assim, pô, tem uma distância entre a defesa e é. o meio campo. Tava, tava, tava. Tinha uma distância tava entre rompido. o roteiro e a produção. tava rompido. Tava, tava rompido, tava, tava rompido. rompido tava <risos>